Antes de eu começar, quem está comigo? A diabinha princesa dos infernos. Vem aqui, Keisane. É ali, ó. <risos> Tudo certo com você? Olha que maravilha, se encontrar uma pessoa dessa três e meia na madrugada na rua. É maravilha, que só tem louco nesse especial Oi, eu sou Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com uma temática complementar de um vídeo de algumas semanas atrás. Nós vamos mostrar qual menos poluente, sei lá se é isso a temática, que o etanol ele é em relação à gasolina. Então é um vídeo complementar daquele do Renovabil que a gente já fez aqui. Toca a vinheta, um beijo pra todo mundo aí. vamos lá, Por que, que a gente vai entrar nesse assunto de novo da questão da emissão de CO2 pelos combustíveis, tá? Como eu disse de forma complementar aí questão do Renovabil, que a gente já trabalhou em alguns vídeos de algumas semanas atrás. Quando você, meu querido consumidor, né, preocupado com a sustentabilidade do mundo, certo? Que acha que o agricultor é o capeta na terra, mas isso é assunto para outro dia, vai lá abastecer o seu carro, qual que é a sua tomada de decisão, ano? você que está aqui acompanhando? Por que gasolina? Não, quando que se abastece com álcool? Com o etanol, no caso, não sabe? Puta que pariu, Livião, você não tem carro? Livião, você que tá ouvindo, quando você vai abastecer o carro? Quando que você opta por colocar etanol, quanto que você opta por colocar gasolina? Pelo preço, exatamente. Então você aí, assim como o Livião, vai lá abastecer o seu carro, qual que é a conta básica que você faz? Aquela questão dos 70%, certo? Pra compensar o que, que tá vale a pena colocar? Gasolina e etanol. Ou seja, você que fica todo preocupadinho, né, quando sai notícia de ambiente, quando coloca gasolina no seu carro, tá pouco se fudendo, na verdade, aí pra sustentar sustentabilidade do planeta. Então, a partir do momento que você faz uma análise, simplesmente olhando o preço e não leva os benefícios de outro combustível, aí como o etanol, na jogada, você está sendo um hipócrita ambiental. Beleza? Momento de desabafo, depois eu vou tomar porrada, mas que se foda que é isso. Então, qual que vai ser o vídeo de hoje? Nós vamos mostrar aqui qual que é a diferença da intensidade de emissão de gás carbônico perante a gasolina e o etanol. Ficou clara a minha explicação, Lívia? Então vamos lá. Vamos colocar aqui o parâmetro, e aí nós vamos colocar, moçada, quais são os parâmetros tanto do etanol como da gasolina que a gente vai calcular. Mas, Keisiane, você, quando vai abastecer o seu carro do seu namorado, sei lá o que, Livião sei que tá nos ouvindo, na verdade a gasolina que você coloca não é uma gasolina pura, ela é uma gasolina que já tem uma certa mistura de etanol. Então essa gasolina que você compra no posto é a gasolina C, que é a gasolina comum. Quanto de mistura tem nisso daí, tá? Hoje no Brasil, por lei, acho que é isso, né? O etanol anidro, ele faz Faz parte da composição da gasolina C, que é misturada com a gasolina A, tá? Nossa, faz parte da ga a gasolina C, que é aquela que você compra do posto, ela é uma mistura da gasolina A, que é a gasolina pura, com o etanol anidro. Beleza, Casey? Então, anidro, sem água. Aquele etanol que você abastece direto no posto é o etanol hidratado, ou seja, ele tem água na sua composição. Então, qual que é a diferença entre etanol anidro e etanol hidratado? É que o etanol anidro não tem água e é esse que vai misturar. Na gasolina, ok? Então, apenas para que a gente fique claro, né? Eu vou colocar, se você ficou com dúvida, você entra no site da Petrobras ou da INP, nós temos aqui ó a gasolina C, que vai ser dada pela composição do etanol anidro mais a gasolina A, e depois aqui, para fins de comparação, nós vamos ter o etanol hidratador. Maravilha. Qual que é o parâmetro de mistura que nós temos do etanol anidro com a gasolina A? Hoje, por legislação, isso está na casa de 27%. Então, 20 por 7% da gasolina comum que você compra no posto já é etanol anidro. Então, notem que se você comparar a gasolina brasileira, já é uma garo... gasolina, puta que pariu, já é uma gasolina menos poluente do que outros países que têm taxas de misturas menores aí na sua gasolina. Beleza, Case? Então, beleza. Vou colocar aqui, ó, mistura, é beleza para tudo quanto é lado. Quanto? 27% de etanol anidro. Se eu tenho 100%, Livião, quanto que é? 1 menos 27, vai dar aí 73%. Ok? E aqui nada, e aqui nada. Então essa é a mistura. Então a primeira coisa que nós temos que colocar, já que o objetivo do vídeo é trabalhar com a intensidade de carbono, quantos gramas de CO2 por unidade de energia é jogado no ambiente à medida que você queima o seu combustível. Então isso, como a gente já trabalhou ali nos outros, no vídeo anterior do Renovabil, de acordo com a planilha do próprio Renovabil, a intensidade de carbono que vai ser dada aqui ó, em gramas de CO2 equivalente por megajoule, é de aproximadamente aí vamos colocar, uns 87,4 para a gasolina a. Então, da onde que eu tô tirando isso? Da planilha do Renovabil. Então, o que que é o Renovabil? Você entra lá no vídeo e vê o que que é, certo? Mas isso faz parte de uma das medidas do governo diante do Acordo de Paris, que tem metas de descarbonização, considerando aí o Brasil diante do mundo. Beleza, Case? Então tá bom, ó. Então você tem gramas de CO2 equivalente, a gasolina A é 87.4 87.4 vale ressaltar que é desde o começo da cadeia de de extração, no caso do petróleo, até a bomba então ele contempla todo o ciclo e quanto que é o do etanol? O do etanol vai ficar mais ou menos na casa aí dos seus 21, 22 gramas de CO2 por megajoule de novo, considerando todo o ciclo de produção, se a gente pegar lá desde a formação do canavial, o plantio da cana, etc. Até a chegada na bomba, eu tenho aí 21 gramas de CO2 equivalente por megajoule. Então note, né, já no primeiro momento, que a tendência é que o etanol, ele seja bem mais aí, uh, bem menos agressivo vamos colocar assim, em termos de CO2 ao ambiente. E o hidratado eu vou colocar a mesma coisa. Aí um ponto, só fazendo um adendo, já que a temática é emissão de carbono, também tá na moda falar muito de carro elétrico, que é um negócio baita sustentável. Também acho que carro elétrico é sustentável. Só que às vezes, o pessoal se confunde um pouquinho na comparação, por exemplo, com o etanol, porque o etanol tem uma certa emissão de CO2 desde o começo da cadeia até o final, e o pessoal fala que a energia elétrica é mais sustentável. Talvez ela seja mais sustentável se você considerar a partir da bomba, né, ou da onde você vai colocar o abastecimento da energia. E o gasto energético que você tem, por exemplo, para construir uma bateria o descarte de baterias etc. Então é um assunto para a gente tratar em outra oportunidade. Pois bem, dando sequência ali, então nós temos a intensidade de CO2, 21. No caso do etanol, tanto anidro como hidratado, e a gasolina 87.4. Certo, Keys. Só que eu não posso simplesmente fazer a comparação disso daí quantos gramas ele emite. Depende também de quanta energia você gera, né, pela mesma unidade aí do combustível. Então é aqui que entra o tal do PCI, que é o poder calorífico, calorífico inferior, que é dado, né, em megajoules, que é uma unidade de energia por quilograma do combustível. Beleza, isso Da onde que eu vou tirar de novo os valores que eu vou colocar aqui da planilha do RenovaBio. Então, de acordo com o padrão lá de diversos estudos, quantos megajoules por quilo do combustível é emitido na queima? Então, 28,26 no caso do etanol anidro, 43,54 no caso da gasolina e 26,38 no caso do etanol hidratado. Pois bem, ano vamos lá agora comigo, ó. Se na linha de cima você tem gramas de CO2 equivalente, se na linha de cima nós temos aí, ó, gramas de CO2 equivalente por megajoule, e na de baixo nós temos megajoule por quilo, você concorda comigo que se eu multiplicar esse por esse, o megajoule some da relação matemática. Então, ó, isso daqui vai ser dado como se fosse uma intensidade de carbono, só que agora em gramas de CO2 por quilograma, beleza? Então, ó, se eu multiplicar esse por esse, vai dar quantos gramas de CO2 são emitidos para cada quilo do combustível que eu queimo. Então, se eu copiar aqui agora, colar para cá, aqui é de novo, vou copiar e arrastar isso aqui. Notem que no caso da gasolina C, ainda eu não estou fazendo, eu vou deixar a ponderação mais para frente. Ok? Então, pois bem, nós temos a intensidade de carbono dada em gramas de CO2 por quilo. Só que você vai lá e fala assim, abastece com 20 quilo o meu tanque, que é isso? Não, você pede para abastecer em litro. Muito bem. Não tem problema, se você falar errado o zerate corta depois, tá bom? Então o que, que a gente tem que fazer? Eu tenho que transformar isso aí que está dado em quilos para litros. E como é que eu faço isso? Relacionando com a massa específica do combustível. Então se eu colocar aqui, ó, massa específica dada em quilos por litro. Então quanto que é a massa específica? do etanol anidro? 0,791 kg por litro. Quanto que é da gasolina? 0,742. Quanto que é do etanol hidratado? Zero, opa 0,809. Novamente, esses valores aí estão saindo da renovacalc que é a planilha do renova Então, beleza. Note agora ali em cima que eu tenho a intensidade de carbono dada em gramas de CO2 por quilo e embaixo eu tenho a massa específica. Novamente, se eu multiplicar esse por esse, a unidade quilo, ela sai da jogada e eu sei quantos gramas de CO2 eu emito para cada litro do combustível que eu utilizo. Então aqui, ó, intensidade de carbono vai ser dada agora em gramas de CO2 por litro, ok? Então beleza, se eu fizer essa multiplicação aqui, eu sei que cada litro de etanol anidro emite 469 gramas de CO2, gasolina e etanol hidratado. E agora sim, moçada, talvez eu entre com a ponderação aí de cada um dos dois, na intensidade de CO2 que a gasolina C emite considerando o valor. Como é que eu faço essa conta, aqui Se eu falar pra você então que o etanol anidro é 469, a gasolina é 2823 e a proporção de mistura é 2773, você concorda que vale eu fazer apenas uma ponderação? Então se você pegar aqui no caso da gasolina C, ó, o etanol anidro é 469, multiplicando multiplicar pela participação de 27%, mais a intensidade de carbono, no caso da gasolina A, que é 2.823, multiplicar pela participação da gasolina A, eu tenho que cada litro da gasolina C, que é a gasolina comum que você compra no posto, emite aí cerca de 2.187 gramas de CO2 equivalente por litro do combustível, ok? Só para ficar um pouquinho claro agora, pessoal, gramas de CO2 às vezes fica chato da gente trabalhar, eu vou transformar isso para aquilo, beleza? Então aqui embaixo vai ser ó, intensidade de carbono dado em quilos de CO2 quilos de CO2 equivalente por litro. Quantas gramas tem um quilo que é esse ano? Muito bem você chega lá, eu quero 100 gramas de presunto, dá 0,1 quilo, certo? Então, um quilo tem mil gramas beleza? Então basta você dividir o pessoal aqui de cima por mil você vai chegar no valor de 0,47 quilos de CO2 equivalente por litro emitido vou arrastar essa bosta aqui para ver como é que a gente fica beleza? Dá para eu comparar de Direto aqui, então, agora falando assim: que a ah, o etanol hidratado ele emite muito menos CO2 por litro de combustível, dá que isso até dá. Só que o que a gente tem que levar em consideração nessa conta, moçada? Quando você abastece o seu carro com gasolina, ele consegue fazer mais quilômetros com o mesmo litro de combustível. Então, isso tem que ser ponderado aí na conta para que a gente faça uma comparação justa entre os combustíveis. Então, eu vou colocar ali: ó, por exemplo, o desempenho. desempenho do veículo. Beleza, isso? Que é uma coisa que muita gente faz, né? Ai, quantos quilômetros por litro seu carro faz? Você sabe? Quantos quilômetros por litro seu carro faz? Você não tem carro, verdade, né? Porra. Seu pai, sua mãe, sei lá. Quilômetro por litro. Livião, quantos quilômetros por litro no seu... Deixa eu colocar aqui menos que não vai... Quantos quilômetros por litro na gasolina o seu carro faz? Na gasolina, então vamos colocar aqui 10 para alivião. Se você abastecer o seu carro com etanol, quantos quilômetros com litro ele faz? Tá que pariu, hein? Uma média de 7,5, vamos lá então. Isso dentro da cidade, muito bem, porque você tem aí consumos diferentes já, é, você tem uma série de fatores, então note, né, o cara fa... qual que é a conta que todo mundo faz? Bom, na gasolina eu faço 10 km por litro, no etanol eu faço 7,50, aí o pessoal acaba relacionando com o preço de cada um e fala qual que é mais barato. Só que aqui o nosso con... a nossa conta está do ponto de vista energético e consequentemente ambiental. Beleza, Case? Pois bem, na célula de cima eu tenho quilos de CO2 equivalente por litro e na de baixo eu tenho quilômetro por litro. Você concorda comigo que se eu dividir esse por esse eu vou estar eliminando a unidade litro? Ou seja, quantos quilos de CO2 eu vou acabar emitindo para cada quilômetro que eu ando? Então eu vou chamar esta intensidade de carbono aqui agora, deixa eu copiar ela aqui embaixo, só que agora dado em quilos de CO2 equivalente por Quilômetro rodado. Então, por que que eu não tô calculando para o etanol anidro e para gasolina A? Porque simplesmente eu tô comparando a C, que é a composição dos dois, com o etanol hidratado. Então, eu vou copiar essa bosta para sair para cá. Como é que eu faço a conta, então? O que é isso? Ó? Eu divido quilômetros divido quilos de CO2 por litro por quilômetro por litro, pelo desempenho do carro da Livião que está lá nas picapes, ou seja, a cada quilômetro que a minha cara Lívia anda com a sua charanga, se ela estiver com gasolina C, ela vai emitir 0,22 quilos de CO2 por quilômetro rodado. Se ela estiver com etanol hidratado, ela vai emitir aí 0,06 quilos de CO2 por etanol hidratado. Então note que é uma redução no consumo. Vamos supor que você, Livião, foi para São Paulo, saindo daqui de Piracicaba, certo? Então, distância quilômetros. Se você andou 200 quilômetros, quantos quilos de CO2 você emitiu? Muito bem, então gramas de CO2, colocar aqui. Keisiane, ou Livião, considerando que a cada quilômetro emite 0,22 na gasolina e no 0,06, se eu bater daqui de Piracicaba para São Paulo, quantos quilos de CO2 eu vou emitir? Se eu multiplicar esse por esse, 43 quilos na gasolina. E se eu multiplicar da mesma forma esse por esse, eu vou emitir aí 11,95 Ou seja, a partir do momento que você substitui a gasolina, que é um combustível fóssil não renovável, você está gastando cerca de 3,6 vezes a mais. Ou seja, você está jogando no ambiente 3,6 vezes a mais gás carbônico se você tivesse hidratado. Então, meu querido, agora corta aqui que eu vou ter momento de desabafo de novo. Novamente, se você aí que fica às vezes pentelhando, se degladiando com coisas, preocupações, quando você for abastecer a sua charanga, tem uma consciência ambiental maior, certo, Keiciane? Porque uma simples substituição do combustível que é a gasolina com o etanol hidratado, você está ajudando né, a poluir menos o planeta. Porque com os dois você está poluindo, vamos ser bem sinceros. Não quiser poluir, vai andar de bicicleta, vai andar a pé. Dos dois jeitos você está emitindo gás carbônico. O problema é que se você utilizar o etanol, que é um combustível, Brasileiro, diga-se de passagem aí, né? Estimulando uma indústria do setor cicloenergético fantástico, você está reduzindo a sua emissão aí em cerca de 3,6 vezes a mais, menos, né? De acordo com os cálculos que a gente fez. É lógico! O que vale aqui, meu querido, não é exatamente os números. É a linha de raciocínio que está por trás disso, ok? Só pra gente não ficar, né? Às vezes, quando eu fiz a conta aqui, eu fiquei doidão para ver se estava certo. Eu dei uma procurada na internet e eu achei esse material aqui. Inclusive, um beijo para você, Érica Vaz, o Vanderlei a Vanessa, que eu não conheço, mas eu estou usando o material que eu encontrei na internet, tá? Dos terceiros simpósios brasileiros de construção sustentável. E eles fizeram contas parecidas com as minhas aqui, ó. Se você notar, vamos achar aqui, ó. Então, consumo de combustível né? Mais ou menos aqui, ó, para etanol hidratado, tá entre 0,49 e 0,61. Quilos de CO2 por litro. Vamos ver quanto que deu o meu, no caso do etanol, aí, ó, 0,45. Então tá, mal ou menos, igual, o meu cálculo está validado. Se você seguir aqui mais pra frente, nós temos outras, é, outros tipos de validações, acho que é essa daí, ó. Então, quanto que emite, no caso do etanol, aqui, ó, em gramas de CO2 por quilômetro, um carro dá mais ou menos aí entre 60 gramas. Vamos ver quanto que tá dando o meu aqui por quilômetro. Aqui, aqui que tá em quilo, deixa eu multiplicar por mil, aí ó, 59 gramas de CO2 por quilômetro, ali tá dando mais ou menos quanto? Aí ele vê o um seu, deve estar tá aqui mais ou menos nessa faixa então, beleza? Então para você inclusive que tem mais interesse para saber se o seu carro é mais ou menos econômico ou eficiente em termos energéticos, eu não entrei no site, você vou ser sincero, mas eu vi que tem um, um, uma plataforma aí ó, consulta dos níveis de emissão dos veículos novos brasileiros e aí você pode ver qual que é o desempenho energético ah, em termos de combustível que cada que modelo tem, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, moçada, em que eu mostrei aí a comparação entre o etanol e a gasolina no que diz respeito à emissão de CO2. Fica o recado aí que a tomada de decisão na hora que você for abastecer ali no posto não deve ser somente aspectos econômicos. Às vezes a diferença que dá ali no tanque não vai matar ninguém, às vezes dá 10 conto, 5 conto. Eu sei que é um dinheiro razoável, mas para você pensar aí no futuro, vale a pena a gente às vezes gastar um pouquinho mais, principalmente você, que é Aquele sustentável hipócrita, né? Que depois fica enchendo o saco com as outras coisas. Aí vai lá na porra do posto e enche com gasolina. Beleza? Obrigado, um beijo nas meninas, um chute nos meninos. E até a semana que vem. Dá tchau para negada, que é isso. Tchau.